No programa de hoje, Muito Além do Zap, entrevista o jornalista Luiz Henrique Paraíba, que há muitos anos colabora com o desenvolvimento de projetos de comunicação junto ao movimento sindical. Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou no site muitoalendosap.com.br, onde você encontra o material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Paraíba, obrigado por estar conosco novamente. Eu, eu que fico alegre de estar conversando com vocês da coisa muito importante que é a comunicação. Maravilha. Paraíba, o nosso papo hoje é sobre comunicação popular, né? Você tem uma história longa já, muito frutífera, de projetos em parceria com o movimento social, com o movimento sindical. A gente sabe a importância da comunicação popular uh, para o movimento social brasileiro, né? É, e eu queria discutir esse tópico contigo, aproveitar um pouco da sua experiência. Então, eu queria que você demarcasse um pouco esse conceito, né? o que é comunicação popular. Como eu sou do século passado e a minha atuação é realmente do século passado, e aí me vem à memória o Pasquim, o Pasquim e toda a história da comunicação alternativa que existia na década de 80, né? e como também nas comunidades eclesiais de base, Marcel, onde a igreja, a igreja católica, junto com alguns movimentos e algumas pastorais, né, fazia já alto-falante em postos, já fazia boletins mimeografados, já fazia coisas assim, revolucionárias no final da década de 70 e início da década de 80 que nós estávamos ainda na ditadura militar, que foi até 85. Então qualquer formato alternativo era um alívio para as comunidades, né? E aí você tem no campo a ascensão ainda das ligas camponesas que ainda ainda lutavam e começavam a surgir os sindicatos, isso entre 60 e 80, né? E você tinha os movimentos ligados à igreja que eram os movimentos que já nasciam, os movimentos de combate a racismo, de combate à homofobia, de movimentos de luta pela moradia, movimentos de luta pela terra, enfim, a luta tinha que ter um lugar para se abrigar, e quem abrigava tinha que produzir alguma coisa para comunicar. Daí, quando a gente fala de conceito, eu sempre gosto de dizer, Marcel, a comunicação popular é quando a gente se confunde o emissor com o receptor. Nós estamos no mesmo patamar. Os grandes monopólios de comunicação sempre criaram uma distância entre quem emite e quem recebe. E essa distância, na comunicação popular, a gente quebra essa hegemonia. Então, eu vou reconceituar se é que eu posso fazer isso. A comunicação popular é tudo que você faz comunicando, onde você está igual ao seu receptor, onde você entende que você está no mesmo terreiro, na mesma aldeia, no mesmo campo, na mesma rede, na mesma, na mesma vibe. Quando isso acontece, essa comunicação é popular. Ela quebra uma distância que tem entre quem está com o conteúdo e quem tem que ouvir ou conceber aquele é. conteúdo. Mas muito interessante a sua fala porque a comunicação popular então ajudou e ajuda a quebrar o monopólio, né? o, o, o oligopólio, para ser mais preciso, das grandes redes privadas de comunicação nacional. E acho que como você bem disse, ela também coloca emissor e receptor no mesmo patamar, até no sentido de que essas grandes corporações midiáticas, elas estão no, no centro-sul, nas grandes cidades, né? falam a língua das grandes cidades defendendo os interesses das grandes cidades e não das populações que estão distribuídas por todo o país. Né? Então, é realmente é, bem interessante da maneira como que você pontuou isso. E como é que o movimento... Por um lado, então você é, explicou para a gente o que é isso e como que as organizações sociais têm apoiado essas atividades? né? Se é que elas têm. As organizações, elas sempre se viraram. Né? Então, quando eu lembro que fazíamos boletim com mimeógrafo a álcool, que a garotada que está nos acompanhando, pô, muitos, muitos não vão nem entender o que linguagem é essa. Era um equipamento que era uma impressão de contato com algo como um carbono e que imprimia folha por folha para você distribuir com o um compromisso de ter que ler e guardar para repassar para outro. Né? Os vetores de vírus eram menores, então a gente podia fazer isso. Então, as entidades, as organizações sempre se viraram. Quando você põe na minha comunidade, aqui na Paraíba, se fazia ciranda e coco de roda, botava um som no poste, mas aquilo depois virava um instrumento para falar com a comunidade. As mesmas coisas nas favelas, na região leste de São Paulo, onde nascem movimentos como os movimentos de rádio livre, né? E se formos voltar um pouquinho também nas ligas camponesas, nos movimentos de moradia, todos tinham suas alternativas de comunicação. Todos conseguiam se virar. Agora, muito precariamente, fazer boletim, fazer rádio no poste ou, possivelmente, um programa de rádio, isso era muito difícil. Mas a pergunta é respondida. Como que as entidades se viram? Como é que as entidades se, se organizam nisso? Há uma capilaridade muito grande. Eu vou dar um exemplo dos rurais. Nós temos mais de 4 mil sindicatos de trabalhadores rurais no país. Isso dá uma capilaridade muitíssimo maior que a Globo, por exemplo, em termos de estar na comunidade. Mas essa capilaridade ela nem sempre a gente consegue fazer que essa informação chegue lá na ponta. Mas, digamos, se nós tivermos 50% dessa, dessa organização com uma comunicação forte, nós já temos 2 mil sindicatos, né? Vou dar outro exemplo. As rádios comunitárias que surgiram na década, surgiram na verdade, em 1998, mas desde a década de 80 que a gente fazia transmissor, gente a gente fazia isso desde 80 e daí então é assim. só que a gente não conseguiu uma, uma, um patamar como queríamos das rádios comunitárias e hoje elas estão entregue aos neopentecostais a movimentos extremistas de direita né e nós perdemos um pouco isso mas nós continuamos nos virando vou dar outro exemplo as TVs comunitárias que estão nas mãos das nas mãos das comunidades e que funcionam. Outro exemplo, as redes sociais, onde as maiores organizações estão hoje ali dentro. O movimento de sem teto, o movimento sem terra, que estão fortíssimos dentro das redes sociais. né? No, Você vai no Twitter, tem grandes formadores de opinião que são dos movimentos sociais. E se você for ao Facebook, você vê tudo que se faz dentro dos movimentos populares, movimentos de igreja, movimentos de trabalhadores rurais no Facebook. O Instagram ainda é um pouco com dificuldades para essas comunidades chegarem. Uhum. Né? E eu vou finalizar essa parte dizendo que o rádio ainda continua sendo o grande instrumento uhum. para a participação desses movimentos. Que o rádio está em todos os lugares do país é quem tem menor custo, uhum. é quem tem maior eficiência. E é, positivo ou negativamente, e isso é um paradoxo grande, é quem nos ajuda a quem não sabe ler nem escrever. Uhum. Então, o rádio continua sendo o um grande potencial, a grande virada dos movimentos sociais, que ainda aproveita pouco nesse momento de redes sociais, mas que é forte. E o que e quais são os gargalos né, para a gente avançar mais nessa agenda? Né? São recursos financeiros, recursos humanos, gente com experiência, vocação para desenvolver projetos de comunicação, é, o próprio, as próprias organizações promoverem mais atividades de formação para criar suas redes de comunicação. É, é por aí, tem algum um outro ponto que você destacaria? Eu só priorizo esses pontos que você me falou. Eu começo a dizer de capacitação de pessoas. As rádios comunitárias elas afundaram, na sua maioria, por falta de gente com capacidade para tocar o projeto. Segunda questão, os desafios financeiros. Não é fácil montar uma rádio comunitária. Não é fácil criar um site. Você diz, não, é muito fácil, é barato. Manter um site é barato para mim e para você, mas para uma comunidade não é barato. Uhum. Né? Para você ter acesso, você ter uma internet como eu tenho e você tem, internet hoje tem que ser de fibra ótica. As pessoas, as comunidades não têm isso. Então vamos lá, o gargalo. Formação de, de gente para fazer isso. Qualidade de financiamento para tocar essas coisas que precisam ter capilaridade e precisam ter Ser perene, ter consistência, ser todo momento, né? A gente não pode fazer boletim quando a casa cai ou quando a polícia chega para desocupar a área. Tem que fazer boletim todo dia, tem que fazer programa de rádio todo dia. Uhum. Né? E a terceira grande questão é a desagregação que se deu dos movimentos e das organizações nos últimos anos. As organizações se fragilizaram bastante, né? Você hoje tem medo de se reunir Não por causa da pandemia Mas você quando reúne 10 pessoas Você pode trazer bolo e refrigerante Que a festa está feita Você não consegue juntar gente Então a, a última grande questão é Juntar para fazer coletivamente E isso tem processos para isso claro. Alguém que incentive, Lideranças, conteúdos Dinheiro para fazer isso E gente com capacidade para tocar. Agora, gente com criatividade é o que nós mais temos. No campo, na cidade, nas periferias, né? no, no, nos ribeirinhos. É só o que a gente tem na música, para criar poesia, para fazer cantoria, para escrever coisas interessantes, para falar coisas bonitas e boas, para relatar, para fotografar, para filmar. Tem... Mas precisamos organizar isso. Acho que Repórter Brasil, sindicatos, entidades, podem ajudar nesse processo. Nós estamos muito fragmentados, viu? Muito fragilizados. E falta na sua visão produção de conteúdo, mais produção de conteúdo, ou falta trabalhar justamente na conexão desses conteúdos para que as pessoas possam ter acesso a eles? É, é produção? É na, na oferta? Ou é na demanda que, tá, que também está o problema? Como que você vê esse ponto? Ofertar é sempre bom ter onde juntar e colocar isso no canal certo, isso é como uma oferta de água. Se você canalizar uma água para um lugar onde já não é necessário ou um lugar onde a água vai ser desperdiçada, vai ser desperdiçada. Você tem que ter esse planejamento, para onde vai esse conteúdo. E essas plataformas, parece que nós regredimos, Marcel. Nós temos tantas plataformas, tantos conteúdos, né? Nesse momento que a gente está conversando, que esse material é gravado, mas tem um movimento nacional em defesa do Sistema Único de Saúde. Um movimento nacional para defender o maior patrimônio que o Brasil tem hoje no meio da pandemia, que é o SUS. Eu fui lá, tinha 120 pessoas. Está compreendendo que a gente tem muito conteúdo e os canais a gente não está conseguindo botar as pessoas para beber da água. Isso às vezes nos decepciona, tal. mas 120 pessoas é muita coisa hoje para você reunir numa tarde, num dia de semana, enfim. Né? Então, o que está faltando? Não tem receita. O que nós precisamos é juntar as universidades. O que, é que essa meninada está fazendo nas universidades que não vai para a base, que não volta para a sua comunidade para distribuir, para compartilhar com, com conhecimento? O que é está que acontecendo com as organizações? Por fim, eu digo só o seguinte, Marcel. Na década de 80, qualquer confusão que tivesse com o trabalhador, qualquer problema que hoje se escandaliza, juntava OAB, CNBB, ABI, Organizações de Defesa de Direitos Humanos, Igreja Metodista, Igreja Católica, Igreja Batista, se reunia todo mundo em meia hora, eu lembro do, do, da ABI uhum. que conseguia a Associação Brasileira de Empresas conseguir reunir todo mundo na sua sede claro. para lutar pela democracia hoje a gente não consegue nem para a defesa do direito da pessoa a OAB dá uma nota a CNBB se esconde a, a, a ABI nem aparece sindicatos ficam com medo precisamos perder esse medo sabe é. e voltar a lutar para reconquistar. Perfeito. Acho que você coloca um ponto muito importante que é uma parte desse debate sobre a comunicação, para desenvolver, incentivar a comunicação, passa por uma discussão da grande política, né? É, da posição dos movimentos sociais na sociedade, do fortalecimento que eles têm, né? do tamanho da voz que eles têm. Então, se também não equacionar esse problema, não resolver esse problema, a comunicação também não vai ser acertada. Paraíba, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência, seus conhecimentos. Até uma próxima. Até aí. Eu convido vocês para também mergulhar na experiência da Rádio Quintal, que é uma rádio web que nós criamos durante a pandemia. Quintal.fm.com.br. Você acessa e se quiser participar, tem como lá para você fazer seu podcast e tal. Essa é a experiência comunitária que mostra a comunicação popular, onde o emissor está igualzinho ao receptor. Obrigado, um abraço. Um abraço. Realização Repórter Brasil